Olá, sou a Cláudia da Notes e, neste vídeo do Model Monday, vamos hoje abordar o tema do Title, o mostrar ou não o Title nos Notes. Há várias situações em que se justifica esconder o Title. Estou a lembrar-me de casos em que temos conteúdo que queremos mostrar na homepage page e que não faz sentido ou é redundante mostrar o Title, caso do Welcome. Se o texto já falar por si e tiver algum destaque, o Welcome está lá a mais. Outra coisa ou outra situação é quando estamos a usar como title um número de série uh, que é significativo para a administração mas que para o, para o público em geral não, não interessa nem queremos mostrar, uh, isso uh, digamos uh, pode ser interessante uh, esconder com uh, este módulo, o exclude Note title Depois, uh, há uma série de aspectos que também têm que ser tidos em conta, é que há limitações do Note title aplica só a node, à entidade node. Outro, outro aspecto, por exemplo, os comentários ficam de fora, e os títulos dos comentários, há pessoas também que querem não, não mostrar o título, nem sequer obrigar as pessoas a criar um título, que nos comentários se chama sub, o subject, o assunto. Um, e depois também há, há ainda um, aquela necessidade de retirar o title da parte da edição. Quando nós estamos a falar do x title, estamos a falar do âmbito da visualização só-só. Porque um, se nós visitarmos qualquer página de um content type neste caso é do article, nós temos sempre a secção do manage, que diz respeito à edição, e do... Um, Manage Fields e o Manage Display para a parte da visualização. Ora, o Exclude Node Title vai retirar o title da área da visualização. A, a página do módulo uh, está identificada um, em Exclude Underscore Node Underscore Title uh, Explica bastante bem, uh, é muito fácil de usar e de instalar e funciona numa base de listar todos os, os os content types existentes no sistema e de aplicar uniformemente ou dar o poder à pessoa, como aqui vemos neste ecrã, de excluir ou não o título Node-A-Node. A configuração, e uma vez instalado o model, faz-se em Configuration Content Authoring e tem uma secção superior que se aplica de uma forma uniforme e transversal à parte ou aos resultados das páginas, pode retirar o título automaticamente a todos os resultados quando as pessoas fazem pesquisas no, no, através do, do Search Model. E também o que faz, se estivermos a usar o Content Translation, é se é retirado de uma page, por exemplo, em português, o title, automaticamente o sistema. E este módulo Exclude Note Title verifica isso e retira também da versão em inglês eh, correspondente ao mesmo node. O que vamos fazer é uma, uma configuração rápida. Como veem o painel de, de, de configuração é muito simples. Tem aqui listados todos os content types e vamos definir aqueles que vão usar eh, a exclusão do título. Para o caso e para o exemplo, vamos usar o Basic Page e temos três opções ou não usamos, não excluímos e não aplicamos, que reparem que é o default, ou eh, aplicamos a todas as ocorrências da page, quer, quer dizer que todas as pages criadas vão eh, ficar sem título, ou então damos a possibilidade ao utilizador no processo da edição de decidir se aquela page em particular vai ou não ficar sem eh, título. E reparem que, quer se escolha todos ou uh, numa base de pay, uh, page a page, de node a node melhor, nós podemos depois definir quais são os view modes a excluir. Uh, queremos mostrar no, no teaser, uh, no full content e em todos os outros, exceto no teaser? Vamos tirar só no full, no full content? Portanto, podemos definir desta forma. Guardamos a configuração e vamos visitar uma página, portanto a, a, a nossa configuração é Mostrar no Full Content e no Teaser uh, Esconder. Está a mostrar, vamos ao Home, está a mostrar, portanto este é o Acerca, liga à página Acerca. Se editarmos e uh, temos a opção para excluir da visualização, e isto é, digamos, acrescentado, é aqui que nós manipulamos o mostrar ou não o title com o, node, um, o exclude node title. Reparem que no full continuamos a ter título, mas se formos ao home, efetivamente o acerca desapareceu. E é esta a operação simples realizada pelo uh, exclude node, uh, node title. Mas reparem que se nós tentarmos fazer isto com os comentários, estamos limitados. E então o que é que se pode fazer com os comentários? Muito pouco. Vamos ver o que é que podemos fazer ao Title, se o podemos esconder, por exemplo, aqui na parte da edição. Portanto, relembrando manage display a parte da edição, o que é que eu posso fazer com o Title? Reparem que o Title tem aqui um estatuto muito importante, ele nem sequer permite realizar qualquer operação. É obrigatório, está aqui, não é editável e pronto. Todos os outros campos têm operações possíveis e o widget, etc., a escolha o widget o title é especial. Na parte do Manage Display, ele nem sequer aparece, o title, lá está, e ele é, digamos, está, é um campo tão especial que é, tem um tratamento diferente, portanto, não está a ser controlado pelo, pelo, pelo sistema do Field API para os outro, como para os outros módulos. Não sei se se recordam, e quem lidou com o Drupal 6 sabe, que o body também era um campo... Uh, problemática no Drupal 6, no sentido de não uh, se poder eliminar. Uh, essa situação foi corre uh, corrigida com o Drupal uh, 7. Mas, é, é, quando nós estamos a falar de módulos como o Exclude Note Title, que vem, uh, de certa forma, responder a estes obstáculos, tem que ver com isto, com este panorama que encontramos aqui. E reparem que, não há forma de eu esconder uh, o title, porque se ele estivesse aqui listado como qualquer outro campo, o que eu poderia fazer é simplesmente colocar na, na zona do, do ocultar e ele não seria visualizado pelas pessoas. Ora, isso não, não é possível. Uh, temos sempre uh, a opção de usar o display suite ao escolhermos um, um layout do Display Suite, reparem que nós temos o campo Title. E o campo Title que não estava disponível passa a estar. Mas vamos ter uma surpresa. É que eh, ao visualizar o conteúdo, reparem que nós temos a duplicação do Title. E isto não é, digamos, o que nós pretendemos. Reparem que esta área do conteúdo controlada Nesta, nesta região, aqui na parte do Manage Display, mas hum, todo tudo, tudo, tudo o resto, hum, ou seja, o title que está fora, que, que está imprimido pela Page de TPL, hum, não, tem, não temos qualquer forma de o manipular. Existe a possibilidade usando o, ainda o Display Suite numa, sua, numa extra que é o, o Page Title Options e reparem que aqui esconde ou uh, altera -o manualmente o nome da page mas só no View Mode Full Content, quer dizer que se for teaser já não temos esse controle, teremos que usar o Exclude No Title. Pronto. Ao, ao editarmos então agora este display, temos que ativar o Full Content, porque só podemos ter o controle no Full Content e vamos aplicar o display, até pode ser duas colunas. Fazemos aqui um, um arranjo que certamente não vai ser nada de especial e a imagem, vamos pô-la mais pequena e na, na opção do custom page mostramos esconder, mas para já vai, vai mostrar para só para verem o, o efeito. Ora temos então nós aqui os comentários, por acaso isto está um arranjo, nada, nada interessante. Mas temos então um, o, o, nosso, o nosso conteúdo editado. Desculpem que o title não está aqui. O que eu, que eu mais interessava mostrar, que é o title, esqueci-me dele. Portanto, o Display Suite o que faz é disponibilizar todos os campos que numa versão normal do Drupal estão ocultos. Não é? Que é o caso do Title, User Picture, Post Date, por aí fora. E reparem então que temos o título, mas ainda continuamos a ter repetido. Vamos então aplicar uh, o Custom Page e vamos optar por esconder o título. O nosso título de página vai passar a ser este e vamos esconder o default do de Drupal. Reparem, agora já não há, digamos, a possibilidade de estar a repetir e a ver ser título redundante. Esta é outra solução de controlar o display. Em relação aos comentários, e vamos só pôr aqui os comentários para que possam ver, Um, nós temos este formato normal documentário, que é o mostrar sempre o título, o conteúdo do documentário e depois pronto, toda, toda a parte de metadados. Um, há pessoas que não querem mostrar o title, só querem mostrar o sumo, não é? o conteúdo propriamente da, da informação, enfim, critérios. Podemos fazer isto com, com o Drupal, ocultar os documentários. Como sabem, na parte uh, dos, dos fields também temos a possibilidade de controlar... Uh, os comentários. E uh, isto, uh, digamos o controle dos comentários e os comentários são outra entidade, uh, o, o, este módulo, o Node, uh, o Exclude Node Title, não funciona. Exclude Node já está a falar que está restringido à Entity Node. Uh, o que é que podemos fazer uh, neste caso? Uh, também uh, funcionar com o uh, Display Suite. Mas antes, vamos aqui à edição e vamos optar sim já temos esta opção desligada o de não obrigar as pessoas a escrever um comentário significa que elas quando vão vou, vou tentar ter sempre aqui o um, um artigo aberto significa que elas quando adicionam um comentário não são digamos não não quero edit reply não têm que escrever digamos um title como, como então ocultar uh, essa, um, na parte do display o title? Reparem que neste momento não tem aqui o subject, só tem mesmo o, o núcleo, o comentário em si, que é precisamente o que nós queremos, o só o que nós queremos mostrar. Ao trabalhar com o display suite também podem uh, efetivamente tirar ou pôr o, o title. Vão reparar aqui o title é o, é o subject. Se agora fizermos um refresh e visitarmos a página, esta ideia das duas colunas não foi muito feliz. Ai, desculpem, queria colocar o visualizar. Agora só temos os, os, o comentário, mesmo o núcleo do, do comentário. Que é, é claro que aqui deveríamos eh, colocar também eh, quem, o post, o date, o autor eventualmente e os links para as pessoas poderem responder. De refresh e reparem que temos aqui os dados, não é? O, comentário, mas já não temos os títulos, hum, ou seja, quando queremos excluir títulos não é pacífico e, e digamos que este módulo é interessante para o, a entidade Note, mas não abrange todos os casos, todas as situações e às vezes pode ser combinado com outros módulos eventualmente, mas se querem esconder o Note title numa base de content type, Uh, selecionando um, um View Mode, é um módulo muito prático e muito fácil de configurar e usar. Uh, espero por vós num próximo módulo Monday vídeo. Até lá e obrigado por me escutarem.